Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Enerti, professor de Nadi Yoga, e esse é mais um vídeo trazendo esclarecimento sobre dúvidas e comentários de nossos alunos ou de quem nos acompanha pelas redes sociais. Durante a prática de Yoga, tem a parte do relaxamento, que é o Yoga Nidra. E em um momento dessa prática, a gente sempre costuma fazer exercícios de deslocar a nossa consciência e o nosso corpo sutil para fora do corpo físico. O clássico chamado projeção fora do corpo ou projeção astral. Nesta semana, nós estamos trabalhando a experiência de você aprender a se deslocar fora do corpo, com a sua consciência e seu corpo sutil e se direcionar ir até o seu quarto onde você dorme. E uma aluna relatou que durante essa experiência, ela começou a ver muitos rostos, muitas formas de rostos diferentes, estranhos e ela perguntou o que poderia ser isso. Muito bem, pode ser várias coisas. A primeira opção é que pode ser simplesmente uma, uma criação mental. Quando a gente está deitado e no estado do Yoga Nidra, a gente quase entra num sonho, no sono, então talvez são imagens oníricas que surjam na sua consciência. Quando a gente sai do estado de vigília, que é o estado acordado e vai para o estado dormindo, a gente experimenta vários outros estados de consciência. Um é o hipnagógico, outro é o hipnopópico. Então, às vezes, neste momento, você tem essas impressões. É a parte da sua mente é expressando essas imagens oníricas, que neste caso foi o rosto. Então é como se fosse um sonho. Essa é a primeira opção. A segunda opção é que talvez, de fato, ela tenha conseguido ter essa experiência fora do corpo. E quando a gente está fora do corpo, o ambiente que a gente observa é um ambiente um pouco mais diferente, diversificado, do que o um ambiente material comum. Então, é possível a gente consiga enxergar o que é chamado de formas-pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que todo mundo pensa, sente, imagina. Ela cria essa imagem no que a gente chama de astral, esse ambiente onde a gente transita com o corpo sutil. E talvez então ela tenha visto essas manifestações, formas, pensamentos de alguma pessoa ou dela mesma. E a terceira opção é que talvez ela também estava no astral realmente projetada e ela conseguiu ver outras consciências projetadas também transitando ali naquele espaço. Muito bem, é um assunto cumprido, longo, mas esclarecendo especificamente essa dúvida, creio que possa ter ajudado essa aluna e as outras demais pessoas. Um grande abraço!